Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula vamos nos aprofundar no entendimento da fatoração. E a fatoração é algo que se faz presente em muitos anos de nossa vida. E agora vamos voltar a alguns desses anos para lembrar do período em que quebrávamos a cabeça para fatorar um número como 12. E se lembramos bem, podemos escrever ele como 3 vezes 4. 2 vezes 6, e todos são fatores legítimos. Mas também podemos tentar uma fatoração primária desse número 12, e com isso posso escrever ele como um produto ou mostrar os seus constituintes, que são os números primos. E vamos lá, 12 pode ser expresso como 2 vezes 6, e 2 é o número primo. Mas o 6 pode ser expresso como 2 vezes 3. E isso mostra para nós que 12 pode ser expresso também como 2 vezes 2 vezes 3. Agora vamos para uma outra revisão. Você já deve ter visto anteriormente algo como x ao quadrado mais 6. E eu não sei vocês, mas eu me perguntei bastante como iria resolver isso antigamente. Mas, enfim, é bem visível que o x ao quadrado pode ser reescrito como x vezes x e o 6x como 6 vezes x. E com um pouco mais de atenção, conseguimos perceber que ambos possuem x como fator. E com isso, podemos fatorar e reescrever toda a expressão como x vezes x mais 6. E para ficar mais claro, eu reforço que a única coisa que fizemos aqui foi fatorar esses x que circulei de azul. Mas, de forma geral, a fatoração, se você pensa em números, é escrever um número com o um produto de outros. Se pensa em expressões, é escrever uma expressão como produto de outras expressões. E conforme se avança nos estudos, você começa a pensar em fazer isso com expressões maiores. Por exemplo, fizemos agora com um quadrado e um x. Mas agora vamos começar a trabalhar com coisas elevadas à terceira potência, quarta, quinta, sexta, centésima. Mas antes que você se assuste, pode ficar tranquilo que a ideia no fim é a mesma. E podemos começar isso com o um monômio, que é uma palavra bem chique para um termo só. Vamos usar a expressão 6x elevado a sétima. E eu tenho uma série de perguntas para você. Mas primeiro, por quais meios podemos fatorar essa expressão? Eu posso expressar isso como um produto de duas outras coisas? E dessa vez, eu acho que é legal você pausar o vídeo e pensar um pouco sobre o assunto. Agora, vamos lá. Eu posso reescrever essa expressão com ela igual a 2x elevado à terceira. Mas vezes o quê? Eu multiplico esse 2 com o quê para conseguir 6? Nós vamos realizar essa multiplicação. Por 3. E o que eu tenho que multiplicar por x elevado a terceira para chegar ao x elevado a sétima? Neste caso, nós podemos multiplicar por 3x elevado a quarta, 2 vezes 3 dá 6, e 3 vezes 4 dá 7. Expoentes se somam em multiplicações com a mesma base. Dessa forma, conseguimos a expressão. Porém, esse não é o único jeito de se fatorar, assim como vimos inicialmente na nossa revisão com o número 12. Um outro jeito seria fazer x elevado a sexta, mas multiplicado pelo quê? Ainda teríamos de multiplicar por 6. Então, temos o 6. O que faltou aqui é um x. Então, fica 6x. E a partir dessas informações, conseguimos notar que algumas vezes existem múltiplos jeitos de se fatorar o um monômio com um grau alto, e temos aqui também um análogo a fazer algo como uma fatoração primária. Se vamos tentar decompor essa expressão reescrever ela como produto de suas partes mais simples, como faremos isso? Você pode escrever como 6x elevado a 7. Com o pensamento inicial no 6, então 6x elevado a 7 é igual a 2 vezes 3. Depois temos o x elevado a sétima, que é nada mais do que 7x multiplicados entre si. Então fica 2 vezes 3 vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x e vezes x. Acho que foi 7. E lá em cima, onde fizemos as fatorações, pensamos o 2x elevado a 3 e 3. X⁴. E de forma representativa, aqui embaixo teríamos 2 vezes x vezes x vezes x. E isso vamos multiplicar por 3 elevado a quarta. Pensar em monômios dessa forma é bem útil para fatorar coisas de grau alto que não são monômios, como binômios, trinômios ou polinômios no geral. E é isso, pessoal. Eu espero que essa dica tenha ajudado e até a próxima!